Metal Slug! Metal Slug. <risos> Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Literando Jogos! Hoje, na quinta missão, se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente, vai estar aqui no card. Então se liga que já começou! <risos> Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Thank you. E, ao oh, o cara é. aí. zero. cozinheiro. Opa, super veículo, zero, zero, okay. Ok! Ok! Destrói os fusquinhas! E aí, se você está curtindo o vídeo e quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like, hein? Ah! Kamikaze! Vai, Vai, vai, vai, vai, vai! E agora, vamos para o chefe. Taca a bomba. Obliterá! É isso aí! Seu feedback é muito importante, então não esqueça que eu leio todos os comentários! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui! Conto com sua presença no próximo vídeo! E. Até a próxima!